A Fórmula 1 atravessou as 13 primeiras corridas do campeonato e recebe o respiro de quatro semanas até a retomada para as nove etapas derradeiras. O que dá para tirar até aqui da qualidade de um Mundial 2022 dominado por um piloto? Avaliando, briga por título, meio de pelotão, disputas e erros, nível das corridas e tudo mais. Qual a nota da temporada? Foi debate do Paddock GP. Gabriel, curtir qual é a nota da Fórmula 1 2022 até aqui? Nota da Fórmula 1 2022 até aqui: 5. 5. É... Porque acho que a disputa pelo título não existe mais. E isso não é bom. É porque acho que a disputa do Mundial de Construtores não existe mais. E isso é péssimo. Porque acho que as corridas em geral não estão boas. Eu acho que a gente teve algumas corridas interessantes. E aí acho que a última. Como aquele ditado, né? A última impressão é a que fica. Acho que o pessoal às vezes pode estar meio animado, né? Nossa, o GP da Hungria um espetacular! Eu, eu também achei o GP da um Gri espetacular mas quantos GPs de, é, da Austrália a gente teve para ter um GP da Hungria, né? Então eu acho que na minha avaliação entra o nível das corridas, que em geral a gente teve mais corridas ruins do que corridas muito boas. Algumas corridas na média, algumas corridas em que a, a direção de imagem foi tenebrosa. Por exemplo, é, o GP de Miami. Eu não acho que o GP de Miami foi tão ruim assim, mas na direção de imagens a gente teve um total de duas ultrapassagens, talvez? E a corrida teve 80 vezes mais do que isso, mas o que passou na TV foi uma corrida horrorosa. Não foi tão, tanto assim, mas o que passou foi isso. Então acho que tudo tem que entrar aí no, no balaio, mas tanto a, a qualidade das provas em si, quanto a disputa pelo título, acho que deixam muito a desejar até agora, em relação ao que a gente ficou mal acostumado de 2021, é verdade, porque 2021 foi uma temporada que eu considero nota 10, é, mas também a, abaixo de 2020, por exemplo Que a gente teve boas corridas Mesmo com o título tranquilamente decidido é, E até 2019, que foi um ano Abaixo nas corridas também A gente teve uma sequência interessante de provas né? Então se a Fórmula 2022 tivesse essa sequência de provas ela, ela cresce um pouquinho de nota Mesmo sem disputa de título Porque para mim o Verstappen e a Red Bull já são campeões Mas precisa ter essa sequência porque são poucas corridas que a gente vai pegar daqui a alguns anos e falar, não, essa corrida realmente em 2022 foi muito legal, foi marcante e tal. Eu acho que é, talvez a gente só tenha tido o GP da Inglaterra porque foi a primeira vitória do Sainz, e aí a gente vai lembrar e tal. É, e o GP da Hungria porque foi muito bom. É, só antes de passar para o André, a chance de aumentar de 5 até quanto ao final, ao final do ano? sem disputa por título, tanto de pilotos quanto de construtores, que é o que eu acho que vai acontecer, para mim, no máximo, 7. 7, 7,5, se a segunda metade for espetacular. Assim, toda corrida espetacular. André Neto, a sua nota para a temporada 2022 até agora? Eu estou gostando um pouquinho mais da temporada, acho, do que vocês dois. Eu vou dar um 6,5, para mim, passa de ano ali, com alguma sobrinha ainda. É, acho que a gente teve... Para mim, eu tava até olhando aqui, peguei o calendário de volta para olhar de novo quais corridas que eu achei foram divertidas, que entregaram entretenimento, quais corridas que não entregaram e tivemos uma hora e vinte sem entretenimento. Então, para mim, Bahrein foi uma corrida legal, Arábia Saudita, a gente teve uma corrida legal, Austrália, péssimo, Imola, péssimo, Miami, como o Gá falou, foi uma corrida legal, mas a gente não viu a corrida. Espanha, corrida média, Mônaco para mim foi legal, acho que das provas memoráveis de Mônaco que a gente teve, essa é uma, é, Tanto, principalmente, na verdade, pelas cagadas da Ferrari, acho que isso é algo que vai marcar essa temporada e que vai fazer a gente lembrar dessas corridas. É, Azerbaijão foi péssimo, Canadá foi uma corrida na média, Grã-Bretanha foi uma corrida sensacional, a Áustria foi uma corrida boa, França ruim, a Hungria foi muito boa também, então eu acho que a gente teve boas corridas nesse ano, é, não acho que seja um ano esplendoroso, acho que como o Gá falou, para mim também a briga por título, tanto de pilotos quanto de construtores, já está bem encaminhada e isso é, tira grande parte da emoção, mas acho que a Ferrari ter voltado a brigar por vitórias gerou é, bastante entretenimento esse ano, pelo tanto de erros que eles cometem, pelo tanto de besteiras, de escolhas incompreensíveis que a gente vê da Ferrari ao longo das corridas. É, se o Ferrari fosse mais confiável fizesse estratégias melhores acho que a gente teria tido um ano talvez até pior até aqui em termos de qualidade das corridas, talvez o campeonato estivesse mais equilibrado, mas a qualidade das corridas talvez tivesse sido pior e enfim, acho que a gente tem um potencial grande aí para essa reta final de campeonato com a Mercedes melhorando agora com três equipes entrando nos fins de semana com chance de vencer que é alguma coisa que faz um tempo que não tem é, então tem me agradado sim na média esse campeonato, acho que não vai ser um campeonato que vai ficar eternamente marcado como foi o do ano passado. Acho que isso, de fato, é, leva a gente a fazer umas críticas um pouquinho mais pesadas com essa temporada da Fórmula 1. Mas eu acho que, no geral, a gente está tendo um ano bom de competição, de corridas. Acho que a gente, obviamente, sempre vai ter corridas ruins, corridas na média. a gente está tendo uma boa quantidade, na minha visão, de corridas legais nesse ano. E você, que nota dá para a temporada 2022 até as férias da Fórmula 1? Temos um 5%. Um 6,5. Vou dar nota 4, porque é assim mesmo. E você, eu quero que você coloque nos comentários desse vídeo, sempre dando like, se inscrevendo nos nossos canais e fazendo todos esses vídeos aqui conosco. E aí, qual nota você dá para a Fórmula 1 2022? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa